Em nome da Câmara de Vereadores de Itabuna, é, gostaria de estar parabenizando a Igreja Batista Teosópolis pelos seus 60 anos de existência em nossa sociedade. A Igreja Batista Teosópolis tem sido um marco na, na nossa cidade, tem realizado grandes feitos na área de educação, na área de assistência social, mais recentemente temos visto aí membros da Igreja Batista Teosópolis participando no QG da Dengue, amparando aquelas pessoas que estão ali chegando acometidas por essa doença que a, a, está que instalada em nossa cidade em minha vida particular, queria também dar um testemunho. A Igreja Batista também me tocou ao realizar o encontro de casais e fui convidado, participei do encontro de casais da Igreja Batista Teosópolis e foi um momento muito importante na minha vida e da minha família. Por isso, um abraço a todos vocês, continue com esse trabalho brilhante que vocês vêm fazendo.